E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito de duas leis importantes da refração. E, para entender isso, nós temos aqui um plano. Aqui o meu plano. Deixe-me colocar esse desenho aqui. Aqui é o meio de incidência. Eu também tenho a reta normal, que eu vou colocar com estes pontilhados. Aqui nós temos o raio de luz incidente, então aqui o raio I, que é esse raio aqui. E aqui nós temos o raio de luz refratado, o raio refratado. E esse aqui é o meio de refração. Então, nós temos o meio 1 com um índice de refração. E aqui nós temos o meio 2. Então, aqui nós temos um índice de refração e, aqui, outro índice de refração. E, lembrando, que essa aqui é a reta normal. E a primeira lei da refração diz o seguinte, que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal ao ponto de incidência são coplanares. Ou seja, tanto este raio, que é o raio de incidência, quanto o raio refratado, quanto esta reta normal, estão no mesmo plano. No caso, o plano aqui é a tela. E a segunda lei da refração é a lei de Snell, que serve para calcular os desvios dos raios de luz quando mudam de um meio para o outro. E, para isso, eu tenho esse ângulo aqui, que é o ângulo θi, que é o ângulo formado entre o raio de incidência e a reta normal. E tenho esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θr, que é o ângulo entre o raio refratado e a reta normal. E nós sabemos que este raio de incidência ele tem uma velocidade um comprimento e uma frequência. E esse raio refratado também tem uma velocidade, um comprimento e uma frequência. E a Lei de Snell diz que seno de θi sobre seno de θr é a mesma coisa que a velocidade da luz no meio 1 um, dividido pela velocidade da luz no meio 2. E você sabe que a velocidade de uma onda é a mesma coisa que o comprimento vezes a frequência. E a luz é uma onda. Portanto, eu posso escrever aqui que V1 sobre V2 é a mesma coisa que o comprimento do primeiro raio de luz vezes a frequência. Mas a frequência aqui não vai mudar. Portanto, F1 é igual a F2. Então, eu posso colocar somente a frequência. E posso dividir pela velocidade da luz no meio 2, que é a mesma coisa do comprimento do segundo raio, vezes a frequência. Eu posso cancelar esta frequência com essa frequência, e aí eu tenho o comprimento do raio de incidência dividido pelo comprimento do raio refratado. E lembra que a gente viu que N1 dividido por N2 é a mesma coisa que V2 dividido por v1, isso significa que eu posso colocar aqui que a velocidade da luz no meio 1 sobre a velocidade da luz no meio 2 é a mesma coisa que o índice de refração no meio 2 dividido pelo índice de refração no meio 1. E comparando isso, eu posso colocar aqui que seno de teta i sobre o seno do ângulo refratado é a mesma coisa que V1 sobre V2. E, claro, quando eu estou falando de V1, eu estou me referindo à velocidade do raio incidente. E quando eu estou falando de V2, eu estou falando da velocidade do raio refratado. E isso é a mesma coisa que o comprimento do raio incidente, que é o raio 1, sobre o comprimento do raio refratado, que é o raio 2. E lembrando que isso aqui vem daqui. Portanto, eu posso dizer que isso é a mesma coisa que n2 sobre n1. Ou seja, a lei de Snell me diz que o seno desse ângulo dividido pelo seno desse ângulo é a mesma coisa que o índice de refração 2 dividido pelo índice de refração 1. E a refração ela explica um dos fenômenos mais comuns em dias de chuva, que é o arco-íris. O que acontece é que a luz do sol ela bate na gota da nuvem, e aí, esse raio de luz ele é refratado para dentro da gota, e quando isso acontece, a luz branca ela é decomposta nas cores do arco-íris. Essas cores elas são refletidas dentro da gota da nuvem. Então, aqui nós temos as cores sendo refletidas e, depois, elas são refratadas voltando para o ar. Então, as cores sendo refratadas voltando para o ar. E aí, essas cores chegam nos olhos dos observadores. E, claro, na nuvem tem várias gotas e, por isso, nós vemos o arco-íris dessa forma aqui. Então, a refração, de fato, explica a formação do arco-íris. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima aula!